E aí galera, salve salve, como é que vocês estão? Suave na neve, de boa na lagoa, tranquilo como o grilo? Eita, Free Fire, mais um vídeo no canal, Magnata016 Bem-vindos ao vídeo, deixa o like e compartilhe Neste vídeo eu vou estar mostrando para vocês aqui Os HS mais insano e tá falando que estou rumo ao mestre no CS ranqueado Free Fire Eita, vamos que vamos? Deixa o like, copinha. Não, vamos finalizar Ataca, aqui, me viu, É o boot. First blood. Ah, ah não, velho. Era pra salvar você primeiro, maninha. Salvou tá? ela. Ah. Não dá é nada, Maninho. Eu vou Confiro pegar essa você véio. Vai te pegar. Ah, mina derrubou mais um aqui. Esse gel no sai! Caraca, eu não sei os caras. Tem um cara eu dentro da casa, irmão. Aqui, aqui. Aqui, aqui dentro, aqui, velho. Ó. Sim, Oi, ele aí, eu... ó. Oi, Ai! Os capas mais insano, é isso aí, tropinha. Espero que vocês estejam gostando do vídeo aqui. Eu não estou bem, tá ligado? Por isso que eu não falei muito nesse vídeo aqui. Mas enfim. Deixa o like aí no vídeo aí, compartilha o vídeo aí pra geral, tá ligado? Domingo que vem aí eu vou estar tá pegando mestre aí no CS anqueado aqui, vou estar tá vindo com um vídeo mais da hora aqui pra vocês aqui, vou estar tá comentando e tá falando, falando, falando que magnata problema e tudo mais, tá ligado? E tamo junto, Tropinha. Deixa o like no vídeo, compartilha aí, falando mais uma vez aí. E você tá ligado, o vídeo tá top aí, acompanha o vídeo aí. E joga eles nas redes sociais, todos aí, que é o até problema do bagulho. Tô indo lá pro posto lá, espero que vocês estejam bem aí, ó. Não sei o que que eu tenho, só tô, acho que eu tô com dor de garganta. Não é nada demais não, Tropinha. Aonde seja que alguns medicamentos, alguma injeção na veia, que bagulho, volta tá tudo normal. E dale que dale, Free fire Gente, caralho, eu Ai, meu Deus do céu! Eu todo, mas tá... ai dois, caraca, eu pensei que fosse... Ah, não, mas Isso, mãe, boa, Isso, mano, boa! Aí, maneiro, puxando céu! Ai, eu acho que nem contou o cheiro! Aí, boa! Ai, boa. <risos> Toda vez que tá ruim, perde o outro. Sim. é melhor